E agora você vai conhecer a história de mais um grande nome do empresariado paranaense. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da região oeste do Paraná. 73 anos de idade, 40 deles dedicados a uma empresa de transporte rodoviário. Assis Gurgas é pioneiro de Cascavel. Começou a Eucatur com apenas um ônibus e fazendo um trecho de 20 quilômetros. Driblou a concorrência e hoje é dono da linha de ônibus mais extensa do mundo. São mais de 4 mil quilômetros e um trecho que liga Porto Alegre, em Santa Catarina, a Venezuela. A Cisgurgas é made in Paraná. A boleia deste ônibus que Assis Gugas começou a carreira de motorista. Ficava dias viajando nas estradas da região oeste do Paraná. Funcionário de uma empresa de transporte, nunca viajava sozinho. Sempre foi o meu sonho, desde criança, ser é, motorista de ônibus ou um proprietário. E, graças a Deus fui proprietário. E eu tenho não sei quantas mil horas no volante de ônibus. Prestarei, eu fui eu. Sonho que com muito trabalho começou a virar realidade em 64. O ponto de partida foi a compra deste ônibus, o Mercedes Benz 312 que ficou conhecido na região oeste como número um. O empresário guarda a relíquia com muito carinho. A empresa foi batizada de União Cascavel de Transportes e Turismo Limitada, mais tarde ganhou a sigla Eucatur. O único veículo da família Gurgas fazia a linha entre Cascavel e Santa Teresa, Um percurso de 20 quilômetros, com muita lama e obstáculos. Eu tinha condições de fazer apenas dois horários por dia, dadas as condições das estradas. E chegava lá, à noite, ainda eu tinha que dormir dentro do ônibus. Eu levava a malmita, né? Levava a malmita para comer, para a janta. E tanto eu e o cobrador, nós dormíamos dentro do ônibus. E este cobrador está comigo até hoje. Com essa mesma vontade de desbravar a região oeste do Paraná, que em 71, a CIS começou a transportar passageiros de Cascavel para Giparaná, em Rondônia, no norte do país. Uma viagem de mais de 2 mil quilômetros, que durava quase um mês, principalmente por causa dos atoleiros. Muitas vezes o carro tombava no caminho, já aconteceu de tombar no caminho, e eles consertaram e só ter a informação depois que eles voltavam. Porque em Rondonha você não tinha comunicação, não tinha telefone, não tinha nada. O pioneirismo é uma das marcas de seu Assis. Uma prova disso é este ônibus modelo 1984. Foi o primeiro fabricado no Brasil neste formato um pouco mais elevado. Foi feito a pedido de seu Assis. Aqui do lado de dentro, ele possui banheiro, frigobar, e som ambiente, um luxo só para a época e a fabricação deste veículo teve uma razão bem especial. Nesse ônibus a primeira viagem quem viajou nele por seis horas foi o presidente Figueiredo. Nós é, resolvemos então fazer um ônibus mais alto justamente para o presidente ter uma visão, uma visão ampla. Em 40 anos a empresa de Assis Guga se tornou uma das maiores do Brasil. Hoje a empresa que começou com um ônibus transporta mais de 400 mil pessoas por dia. E é conhecida por ser a linha de ônibus que percorre mais quilômetros no mundo. São 4 mil quilômetros rodados toda semana entre Porto Alegre e a Venezuela. Nós temos a, a linha com a maior extensão do mundo. Para você atravessar toda a Europa dá 4 mil quilômetros. E a linha que nós é, fazemos hoje de Porto Alegre a Rio Branco dá 4,250 mil quilômetros. Mas ser a maior não foi o suficiente para enfrentar a concorrência do mercado da aviação. Mais uma vez o empresário precisou buscar opções, que desta vez estavam dentro de casa foi investindo no desenvolvimento dos funcionários que o negócio expandiu ainda mais. O sucesso das nossas empresas é em se investir em cima do nosso funcionário. O primeiro funcionário da Eucatur, que começou como cobrador e hoje é chefe de manutenção da frota em todo o país. tempo é sofrido, de chuva, tinha em valeu a pena, hein? Eu se aguento mais uns par de anos ainda. Em 1999, o empresário Assis Gurgas percebeu que os jovens de Cascavel precisavam sair do município para cursar algumas áreas da graduação. Foi então que ele decidiu investir na área de educação e criou a faculdade Assis Gurgas. Doze anos depois, a instituição se tornou uma das maiores faculdades privadas da região oeste do estado. Possui 34 cursos de graduação e mais de 10 mil alunos. Primeiro, fiz uma pesquisa na época, para ter uma ideia, o Brasil, nós tínhamos apenas 7% da população brasileira que tinha o terceiro grau. A Argentina tinha 25 na época e o Chile 32. Falei, ó, é uma área que vale a pena você entrar. Além de um hospital escola conhecido em todo o país por ter os equipamentos mais modernos do mundo, o conglomerado reúne 43 empresas de diferentes ramos. Juntas, estas empresas geram mais de 15 mil empregos. O empresário se emociona quando relembra sua história e o quanto seu trabalho contribuiu para o desenvolvimento da região oeste do Paraná e do estado de Rondônia. É um passado que valeu a pena, não pelo pelo capital, mas sim pela, pela pelo meio que nós transportamos pessoas. Hoje eu encontro amigos nossos que muitos deles viajaram comigo e sempre é, têm comentado só é, assim que foi uma viagem brilhante. We'll oh,